entra na sala de aula e fala olha, vocês têm duas horas estou dando para cada um 100 dólares e você tem duas horas para transformar esses 100 dólares no máximo que você conseguir e você vai fazer uma apresentação para toda Stanford da sua ideia de negócio e como você transformou esses 100 dólares é para a faculdade inteira, então sejam inteligentes, uma turma foi lá, gastou 100 dólares refrigerante diferente começou só vender na escola pelo dobro e transformou em 200 dólares, ou seja, fez 100% em duas horas daqueles 100 dólares, né? e aí teve e o outro grupo, o cara falou, bom, o que, que vocês fizeram com os 100 dólares? O cara falou, não, não fiz nada com os 100 dólares. Tá devolvido. Só que liguei pra uma marca de equipamento esportivo e falei pro cara, ó, oh, o negócio é o seguinte, cara. Me deram aqui 5 minutos pra falar com toda a faculdade de Stanford, que é a faculdade que mais tem esporte do mundo. Então é o seguinte, você não quer fazer um anúncio aqui? de tipo, é mil dólares, você fala pra toda Stanford aqui numa hora. O cara falou, fechado. E chegou lá e falou assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu transformei 100 dólares em nada, tá aqui os 100 dólares. Eu ganhei mil dólares pra deixar o cara falar 3 minutos, então esse cara vai fazer um merchan aqui.